Desce, desce, desce, desce, rende, desce, rende, desce, rende. Claro. Sai, porra, de si. C... Ah, mano, o cinto não sai da viatura, cara. <risos> se você ver alguém ouvindo os oi de gato no último kkkkk sou eu. Porra. Valeu, Benê, tamo junto, mano. Obrigado pelas estrelas aí, é nóis. Caralho, mano, vai se fuder.